O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso negou o pedido de um trabalhador para aumentar a indenização de dano moral de 3 mil reais que ele tinha ganhado em primeira instância. Isso porque a indenização foi exatamente o valor que ele tinha pedido na petição inicial. Segundo os desembargadores, caso fosse aumentada, iria configurar o que é chamado de julgamento ultrapetita, ou seja, que ultrapassa o que foi pedido pelo trabalhador. Segundo o relator do processo, o desembargador Tarcísio Valente, após a reforma trabalhista, o autor da ação deve formular um pedido certo, ou seja, determinado e com indicação de seu valor para que a ação não seja julgada extinta sem exame do mérito. Por isso, o desembargador alertou que as partes devem saber que, caso seja vencedora, a condenação será limitada ao que foi pedido.